O SCI Zero Folha é um sistema básico que atende todas as rotinas diárias, mensais e anuais do departamento pessoal. De forma simples e intuitiva, você cadastra empresas e colaboradores e tem em mãos todo o histórico de alterações. O sistema faz cálculos de folha e oferece informações cadastrais, gerenciais e de controle em diversos relatórios padrões. O SCI Zero Folha está preparado para atender ao e-social com qualificação cadastral individual, integração via web service e ambiente de transmissão. Além disso, possui integração com sistemas do governo e integração BET com sistema SCI Zero Contábil. Adquirindo o SCI Report, você poderá enviar relatórios e guias aos seus clientes via web acesse sc60.com.br e saiba mais